Vem gerar então, vem Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou Só que aí meu truto, eu vou sempre mantendo o bom free Até porque vai vendo que o rap eu sempre consulto Eu reparei que tem uma árvore no seu boné da energia Só que nesse rap, meu truto, você não é o um fruto ah, Só que agora vou mandando Se liga que esse mano não aguenta na disputa Já que eu tô falando até de ser o fruto Esse rima é pra ser descolado, Nosso suco de fruta Mano, é Usando rima de suporte aqui na caminhada. Mas ó, qual que é a fita? Com esse seu óculos de nolhado, moleque, você roubou brisa. Mas ó, eu vou chegando aqui na caminhada. E moleque, nunca te vi aqui na batalha, mas tá tranquilo. Eu te amasso feitoada. Hoje cê vai embora, moleque, só na chutada. Cê tá mostrando agora contra o história, esses dois vai me ajudar a chegar na minha vitória, bagulho é muita treta, o rap é consciente cê tá chave, mas só eu tenho a chave de abrimente, aí meu mano, se liga deixa eu te falar, seja consequente cê é forte, mas não do que minha, minha mente eu falo, eu repito pra ver cê entender, você tenta, mano no vocês dois vão perder, você fala que nós te ajudamos ajuda a ganhar no caminho quem pede ajuda pra ganhar não se garante sozinho, só que eu vou mandando lá que dizer, sempre com o papo de bicuda é o PKB Tá tranquilo, eu falo o que eu quiser. A rima é minha, moleque. E você volta agora de ré. É, yeah. eu tô tranquilão no meu caminho. Você pede ajuda porque você não consegue sozinho. Nada a ver, eu chego e faço improvisado. Não sou capaz, Deus me fez capacitado. Então se liga, lá. Eu que falo pra você, meu mano tá ligado, se ele vai você vai perder Deus te fez capacitado, tá bom, isso é verdade Mas pra rimar com cacique, você não tem capacidade Vou mandando então, agora aqui na linha Mando rima de suporte, você manda rima minha Eu tô te entendendo que rima sua que eu mandei Eu sigo já desenvolvendo, mas ó, é isso que eu falo Você manda lá na batalha o palácio do rima do Rui, eu nem falo nada <risos>